Mortadelo e Salaminho em Missão Impossível. Mortadelo e Salaminho são dois personagens de quadrinhos espanhóis que vieram para o Brasil nos anos 70 e 80 que eu consumia bastante quando era moleque. São agentes secretos sem noção que trabalham para Tia, uma brincadeira com Cia, a agência secreta americana. O Mortadelo prendeu um vilãozão um Motherfucker e 15 anos depois ele sai da cadeia e vai atrás do nosso herói para fazer aquilo. Quando eu entendi o que era aquilo, eu tomei um susto. Aquilo é enfiar a mão no rabo do mortadelo e até as guelas do sujeito puxar o cara pelo avesso. Quando eu entendi a pegada da animação eu baixei a guarda e me diverti pra caralho. É um humor anárquico, maluco, sem noção, politicamente incorreto, sem lição de moral, aquele humor dos anos 80 que a gente não vê mais hoje em dia. Isso em uma animação que eu achava que era para criança pequena. Não, não é para criança, a classificação etária é de 12 anos, na verdade eu achei que não é nem para adolescentes, é um humor adulto mesmo. Pena que não vai cair no radar do público, vai estar tá apenas em circuito limitado, apenas na rede de Cinépolis, pouca gente vai ver, pouca gente vai falar dele. Eu tô fazendo a minha parte, então eu te dou uma dica. Mortadela e Salaminho Missão Impossível é um dos melhores filmes que eu vi em 2016. Vale a pena perder o seu tempo com Mortadela e Salaminho Missão Impossível? Nesse caso eu não considero perda de tempo. É uma hora e meia que passam voando e eu queria ver mais. É divertido pra cara.